Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindo ao canal Pro Tecno. E é o seguinte, o que eu tenho aqui dentro é um fone Bluetooth QCY-T4S, que é o meu mais novo queridinho, dos fones Bluetooth sem fio que eu tenho, beleza? Entrou pra coleção já, né? Bom, aqui no canal eu tenho um vídeo falando sobre as versões anteriores desse aqui, que no caso é o T1C, T2C e agora a edição especial que é o T4S, Beleza? Bom, esse aqui chegou aqui em casa hoje por volta de 8, 9 horas da manhã. Hoje que é dia 8 de agosto de 2022, tá vendo lá? E é o seguinte, conta a entrega, foi bem rápido. Vai fazer 5 dias que eu comprei através do site e veio por transportadora, tá? E é o seguinte, como sempre aqui no canal, eu digo pra vocês que eu faço inspeção visual quando eu recebo lá no portão da minha casa, quando eu recebo o produto, tá? Mas, como você pode perceber, tá bem lacradinho, ó, bem, não abri ainda, tá bem fechadinho. Nota fiscal tá aqui atrás, tá? E no tato aqui, ó, eu percebo que a caixa tá bem quadradinha, ó. Não tá... não demonstra marcas de amassado. Até porque, como vem por transportadora e vem de longe também, pode vir outras encomendas por cima, pode amassar, enfim, tá? Não sei como que está o fone aqui dentro ainda, mas aparentemente está intacto. Vamos saber agora, beleza? E esse aqui é uma versão especial do QCY, que Esse aqui é o T4S, tá bom? E por falar em versão especial, edição especial, o link está aqui embaixo na descrição. Você pode clicar ali para ter acesso à mesma loja que eu comprei esse aqui e ter acesso aí à entrega rápida tá? e qualidade no produto que é esse aqui, beleza? Então, sem mais delongas, eu vou abrir aqui agora o produto com você para ver como que está aqui o fone em si e também fazer as primeiras impressões desse bichinho que eu estou muito empolgado em aqui e ansioso para poder ver é, como que é esse fone. Apesar de pelas fotos ser bonito, quero saber como que ele é realmente na... Na, na pegada, na mão, beleza? Bom, então vamos lá. Vou baixar a câmera aqui pra gente poder ver na mesa certinho como é que é, beleza? Fechado? Então vem comigo. Então vamos lá pra abertura desse maravilhoso fone aqui. Só pegar uma faquinha para poder auxiliar a gente. Deixa eu ver aqui um lugarzinho bom para poder cortar isso aqui. Acredito que aqui seja um lugar bom. Agora vamos machucar aí, tá? Minha mesa, eita ferro Acabei com minha mesa aí. Ai que burro, dá zero pra ele Que coisa, hein Nada vamos machucar aí, tá Bom Nota fiscal tá aqui dentro Minha mesa acabou de Rasgar aqui Com a faca, eita ferro Bom, o que importa é isso aqui Vamos lá Bem embaladinho com plástico bolha. Então, vamos lá remover esse plástico bolha aqui. Bastante voltas nesse plástico bolha, ó. Bastante equipado, viu? Caramba, mais de metro aqui com esse plástico bolha. Olha só. Olha só isso. Muito bom aí, viu? Proteção do fone aí, sensacional. Bom, olha aí, ó. Lacradinho caixinha quadradinha bem como eu falei lá para vocês ó. não tem não mostra sinal de amassado nada do tipo então é isso aí bom algumas características aqui que a gente pode perceber aqui você tem o acesso ao QR code do aplicativo caso queira tá o selo dele de originalidade do QCY tá aqui atrás também beleza é, vamos lá modelo T4S aproximadamente tempo de recarga duas horas tempo de música auditivo, né, você pode ouvir 4 horas, 400 miliamperes, ou seja, a caixinha dele, 400 miliamperes aí, que é o case dele. Agora vamos lá abrir isso aqui porque eu estou muito empolgado, deixa eu levantar aqui rapidinho a, a caixinha antes que eu <risos> arranhe a mesa de novo aqui. <risos> Pronto, beleza, maravilha, olha aí, ó. Zero bala, galera. Coisa mais linda, olha. Vamos ver aqui o que nós temos aqui nesse, nessa caixinha. Quais são os, os itens que tem aqui dentro. Acredito que seja o mesmo item do que todos, né? Mas vamos ver aqui. Tá um pouco difícil de sair, tá bem apertado. Mas vamos lá. Opa. Maravilha. Tá aí, ó. Show de bola. Ó, caixinha é quase igual às outras, né? Vamos lá. Nossa, que lindo, cara. Olha isso. Ele é menor do que o T2C. Olha que case lindo. Redondinho. Cara, muito bonito, viu? Gostei demais dele, ó. Aqui. Mão fechada, ó. <risos> na mão, cara Que lindo, cara Gostei muito Sinceramente, gostei muito Muito feliz pelo t 4 s Vou tirar o um saquinho aqui para poder ver como é que é Olha só Calma aí que tá um pouquinho duro Tá bem colado isso aqui Eu não vou rasgar isso aqui com a faca, não Vou puxar aqui até soltar Ó, Pronto foi. Vou colar isso aqui para não perder. Pronto. Olha aí, galera, que coisa linda. Olha só, vamos abrir aqui para poder ver. Olha, cara, que sensacional. Ele é preto fosco, cara. Muito lindo. Carregamento dele aqui, ó, é o um carregador tipo C. É um cabinho normal, tipo de telefone mesmo, mas ele vem um cabinho daqui dentro aqui. Vamos lá. Olha que lindo esse fone, cara. Poxa, muito lindo esse fone, tá? Muito lindo, gostei muito. Caramba. Aqui dentro aqui, ó, é preto brilhante. Ah, tá vendo? E fora é fosco. Caramba, tá? Gostei muito. Aqui, com certeza o microfone dele, né? Então, vamos lá aos acessórios dele. Beleza? Vamos lá. Aqui uma esponjazinha pra poder, né? Aí ó, isolar um pouco mais de impacto o fone, então sensacional também. Essa esponjinha aqui, botar para cá essa esponjinha. Vamos abrir aqui. O que que vê aqui? Dois manualzinhos aí, né? Acredito, acredito eu que seja um inglês e um japonês. Olha aí, né? Aqui é o QR Code para você traduzir o manual, seja em chinês, seja em inglês. Beleza. É, então é isso aí. Você vê que o manual não tem tanto mistério, não. É só ligar e desligar e usar os botõezinhos aí para poder pular música, enfim. Vamos lá, deixa os manuais aqui. Deixa o manual aqui. Deixa o fone aqui também. Isso aqui aqui. Beleza. Aqui dentro eu tenho o cabo de carregamento dele, que é o carregador tipo C. É um saquinho que não tem como você abrir sem rasgar, não tem como porque a cola é muito forte. Aqui, ó. A cola é muito forte dele. Ele vai rasgar, não tem jeito. Mas que se dane. É um saquinho que vai jogar fora mesmo? Olha aí, ó. Tá vendo? Esse aqui é o carregador do tipo C. Vem com um o cabinho original dele. Que você vai colocar aqui. Olha lá, ó. Tá vendo? Colocou aqui. E aí, pronto. Só colocar no, no computador. Ou em alguma caixinha de carregador de celular que ele, que ele vai carregar. Beleza? É, deixa aqui embaixo. É, se você tem dúvida, se pode carregar ele... Em caixinhas de carregador de celular, que eu faço um vídeo explicando com mais detalhes se prejudica ou não os fones, beleza? E aqui eu tenho a borrachinha sobressalente, que é as borrachinhas do ouvido, beleza? Como você pode perceber aqui, vem, vem mais dois pares, olha só. Mais dois pares aqui, tá vendo? Acredito eu que essa aqui sejam as pequenas, as médias estão lá na, no fone, tá? Essas aqui são as duas grandes você pode perceber a diferença que ele é bem notável mesmo. Cadê? Deixa eu só vir aqui para você ver. Olha só, tá vendo? As grandes e as pequenas. E as que estão aqui são as médias. Olha lá. Bom, nos outros fones eu já uso de costume as borrachinhas médias, então acho que eu não vou nem trocar essas borrachinhas aqui, porque já vai servir para mim de boa. Beleza? Então, galera, primeira impressão do fone aí, é sensacional, deixa eu ligar ele aqui rapidinho, só para ver se ele já veio com bateria da, da fábrica ou se eu vou ter que carregar ele. Creio eu que já veio com, com um pouquinho de bateria, deixa eu ligar aqui para ver qual é, se ele vai piscar, ó, tá aceso, ó, tá piscando, porque tá buscando conexão com bluetooth, tá vendo? Então vamos lá, deixa eu tirar aqui os, os fones aqui, ligar os dois de uma vez. Ó, tá os dois piscando, tá vendo? Buscando pareamento aí com o telefone ou com algum dispositivo que esteja é, conectado com o Bluetooth. Ó, tá pedindo carga, tá vendo aqui, ó, vermelho, ó. Tá pedindo carga, então ele não veio carregado aí a, da fábrica, tá? Então é isso, muito feliz com, com o fone, ele é bem redondinho, bonito demais. Gostei muito do QCY T4S. É, link tá aqui embaixo na descrição, pode clicar ali. E pode ter acesso à mesma loja aí que eu comprei os meus é, T4S. Beleza? Então, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Peço que você deixe o like nesse vídeo se você curtiu esse vídeo, tá? É, se inscreve no canal aí também para poder trazer mais vídeos como esse aqui, tá bom? E é isso aí, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, um abraço!